Quando você faz abdominal, você não consegue eliminar gordura da frente ao seu abdômen. Se você tem uma barriga desejada, tem gordura na frente do abdômen, sua barriga está grande e você quer definir o seu abdômen, não adianta fazer abdominal. Por quê? O abdominal só é capaz de fortalecer o músculo do abdômen, mas ele não queima a gordura na frente do abdômen. Se você quer definir o seu abdômen, sabe o que você precisa fazer? Você precisa de exercícios que eliminem a gordura, para assim aparecer o músculo abdominal que está atrás da gordura. Então, para fazer isso, não é através do exercício do abdômen. Você necessita de outros estímulos. E que tipo de outros estímulos? Vou contar aqui para vocês hoje. Abdominal fortalece o abdômen. E para fortalecer o seu abdômen fazendo exercícios em casa, você precisa deixar esse abdômen mais forte sim. Isso, esse abdômen mais forte, quando você eliminar essa gordura, vai te ajudar a aparecer os gominhos que estão lá salientes. Mas para isso, você tem que tirar a gordura da frente. E o teu abdominal forte não vai só te ajudar a ficar mais bonito estético, como vai ajudar também na sustentação do seu tronco. Então, dessa maneira, você vai ficar mais saudável também. Porém, depois dos 40 anos, você não deve utilizar abdominais tradicionais para isso. Por que, Zanon? Porque segundo o estudo de MacGill de 2010, ele verificou que esses movimentos que nós fazemos de flexão e extensão de tronco, onde nós fazemos esse giro, ele causa uma pressão no seu disco vertebral Onde ele empurra o seu disco para fora E você fazer inúmeras vezes isso Pode te levar a uma hélia de disco Se for rotação, exercício com rotação, pior ainda Então o que você deve fazer? Você deve usar outros métodos que não ocorram nesse caso, beleza? Então deixa eu te explicar melhor na prática aqui, ó Vamos lá Segundo o estudo do McGill 2010 Sempre que você faz exercícios como os tradicionais lá, ó Flexão e extensão de tronco. Flexão e extensão de tronco. Jogando para cima. Qual é o exercício aqui? ó? Remador. Ou oh, canivete. Toda vez que você faz isso, você está fazendo uma flexão e extensão no teu tronco. O teu disco é como se fosse uma borrachinha que está entre a tua vértebra. E você com esse, é, excessivas é, flexões e rotações, você começa a empurrar teu disco para fora. E isso que você tem um risco aumentado de ter hérnia de disco, segundo esses estudos. Então, o que, que você vai fazer nesse local desses exercícios? Você vai utilizar exercícios em isometria, trabalhe e dê força tanto quanto no seu abdômen, Quanto esses exercícios tradicionais. Então o que significa? Significa que você não precisa fazer esses exercícios tradicionais. Existem outros exercícios que você pode fazer e tá tanto resultado quanto. Porém, não é resultado de eliminar a barriga e definir o abdômen. São resultados de você fortalecer os seus músculos do abdômen e preparar eles para com exercícios que vão tirar a barriga e assim aparecer a sua definição de abdômen, tá bom? Exercícios piores ainda que a flexão e extensão de tronco, são exercícios como de rotação. Mas eu não vou trabalhar a cintura, exercício de rotação. Esses exercícios, além de não diminuir a cintura, eles ainda podem causar sérios riscos à sua coluna. Mas ah, então por quais exercícios substituir? Nós vamos utilizar exercícios isométricos. São exercícios que vão fortalecer teu abdômen tanto quanto, porém sem essa flexão e extensão de tronco. E quais são esses exercícios? O primeiro deles e o principal, a prancha abdominal. A prancha abdominal tradicional é aquela onde você Fica sustentando o corpo e o que que você acontece aqui ó, teu corpo vai cair. o teu corpo não cair, existe uma força isométrica que traz o teu abdômen para frente e fortalece ele justamente e fica fazendo essa força. Como que faz essa prancha da forma correta? Presta atenção, a prancha da forma correta consiste em pés podem ser juntos ou levemente afastados, cotovelo na linha do seu ombro, mão para frente, na linha do pé, quadril nem em cima nem embaixo. Coluna alinhada, olhando para frente. E como você vai fazer agora com o seu abdômen? Abdômen, levemente para dentro, puxa o umbigo para dentro e contrai. Força de contração e aperta. O teu abdômen o tempo todo Dessa maneira você vai estar trabalhando A prancha abdominal ah, Zanon, Mas eu tenho dificuldade de fazer a prancha do abdominal Como que eu posso fazer ela? Então eu não consigo realizar Dói minhas costas Se dói tuas costas Sinal que você não tem força suficiente do seu abdômen Para essa sustentação ainda Então o que, que você deve fazer? Você deve utilizar formas adaptadas Para os poucos e fortalecer o seu abdômen E assim você adquirir mais força E mais condicionamento físico para que você possa fazer a prancha abdominal da maneira tradicional, tá bom? E quais são essas maneiras? Vamos lá. Uma delas, na cadeira. Mesma coisa, só que na cadeira. Na cadeira tá difícil, você pode fazer com o joelho, tá bom? Ou você pode fazer também no chão com o joelho. E até uma forma bem mais facilitada, mas que muitas pessoas necessitam usar. É a mesma coisa que a gente fez aqui na cadeira, só que é na parede, tá bom? Quanto mais alto for o objeto que você faz, mais fácil fica. Um exemplo é você utilizar até uma mesa aqui, que nem aqui na mesa, utilizar uma mesa, tá bom? Quanto mais alto... O objeto, mais fácil fica. Se você não tá conseguindo fazer no chão, tenta na cadeira. Não tá conseguindo fazer na cadeira, tenta na mesa. E aos poucos, vai facilitando para você ganhar condicionamento físico. E assim que você vai ganhando condicionamento físico, você vai vendo de cima para baixo. Tá fazendo na mesa? Passa fazendo na cadeira. Consegue fazer na cadeira? Passa no chão com o joelho no chão. Já tá conseguindo fazer bem com o joelho no chão? Passa do joelho no chão para a prancha tradicional. Tá, esse é um dos exercícios. Quais mais exercícios abdominais eu posso fazer? Vamos lá! Lembra do infra, galera? eu falei, não faço infra. Que é aquele aqui? Ah, não faço infra. Sim, tem rotação, flexão. Você pode sentir as costas. No lugar de fazer ele, você pode trabalhar ele de forma isométrica. Que vai dar tanto resultado quanto. Como que você vai trabalhar ele de forma isométrica? Levanta a perna. Mantenha a lombar no chão. Abdômen para dentro. Contrai o abdômen. O pescoço, quem conseguir, levemente tira do chão, mas olha para cima. Quem não conseguir, pode encostar o joelho ou o cotovelo no chão. Braço, bota no chão ou no ar, dificulta um pouco. Perna bem estendida e baixa devagar. Baixa até onde você mantenha a tua coluna encostada no chão e sinta que está fazendo bastante força no abdômen. Sentiu que está fazendo bastante força no abdômen? Segura lá. Trava lá e segura lá. Isometria. Só segurar. Segura, segura, segura, segura. E você vai ficar segurando aí. Ah, eu não estou aguentando, está muito difícil. A coluna começa a descolar. A coluna começa a aqui. A coluna começa a descolar. O que, que você faz? Levanta mais a perna e adeca o exercício para você. Beleza? Ah, eu não consigo porque eu sou iniciante. Perna bem para cima. Perna bem para cima. Contraio o abdômen, perna bem para cima. Assim que você for ganhando mais condicionamento físico, você abaixa mais. Beleza? Segue também formas adaptadas de fazer esse exercício. Quais são as formas adaptadas? Não, formas avançadas para deixar mais difícil o exercício. Uma das formas, alternando as pernas, outra forma, tesourinho, mas todas com o mesmo princípio, lombar bem encostado no chão, força, muita força do abdômen, umbigo levemente para dentro. Combinado? Outro exercício, como daqueles que eu coloquei ali, remada, o remador, né? O remador, tradicionalmente é feito ou assim ou assim. Como que a gente vai trabalhar o remador de forma isométrica sem que gere danos para você? Ele trabalha muito o abdômen. Você não vai fazer o movimento de tronco. Você vai umbigo levemente para dentro, trava o teu abdômen e movimentação de perna bem lento. Aqui ó. Tenta travar teu corpo, movimentação de perna bem lento com o seu abdômen bem contraído. Esse exercício é bem avançado. E pega bastante. Outro exercício que nós podemos substituir também é abdominal supra. Sabe aquele abdominal tradicionalmente usado que fala não use esse abdominal? Então, ele existe uma flexão, é, extensão de tronco que não é legal. Principalmente para quem já tem mais de 40 anos ou para quem tem alguma dor na coluna e tem como ser substituído. Então, no lugar de fazer ele tradicionalmente aqui, o que, que você vai fazer? abdômen bem contraído, levanta o máximo que você conseguir. Tenta tirar as escápulas do chão, mantém a lombar no chão, tenta tirar a escápula, o, escápula, o osso de trás do chão aqui, e mantém nessa posição. Olhar sempre, manter a cervical alinhada, a reta. Ah, não, tá muito difícil. Apoie o seu braço no chão. Ah, tá muito fácil, vamos deixar de maneira mais avançada. Mão para cima, mão para cima, mão para cima. Quanto mais você coloca a mão para cima aqui, ó. Mais avançado, mais difícil fica para o seu abdômen. E você faz essa ordem o que for melhor para você. Sempre tenta contar no lugar de repetição, como são treinos de isometria, você conta por tempo sob tensão, tá bom? Você conta por tempo que você está contraindo. Começa com 30 segundos e passa no máximo para um minuto. Depois você passa para a combinação de exercícios de abdômen. Entenderam meus quarentões?